tudo bem com vocês? Eu sou o Max e eu estou aqui no meu ateliê e olha só, eu tô com muita roupas aqui montando, uns vestidos longos babados e tô já quase na reta final já. Mas eu vou lá para minha cozinha para a gente preparar um bolo, é um bolo econômico, tá gente? É com água mesmo, tá? Sem manteiga. Não é que eu não tenho uma, é, leite e manteiga. Eu tenho sim, mas eu tô falando de um bolo econômico. E a gente vai pra lá e eu vou estar tá passando a receita passo a passo pra vocês, tá? E vou estar tá ensinando aí, porque tá na hora do lanche, né? Então a gente vai pra lá pra cozinha preparar esse bolo junto, tá bom? Vamos lá, então. Então, galera, já estou aqui com meu liquidificador... Na cozinha aqui no meu liquidificador, eu coloquei três ovos inteiros. Tá, vou colocar meia xícara de açúcar. Vou colocar uma, uma colherzinha chá de sal. Você pode colocar aí um, é, se você quiser, é opcional. Eu gosto, tá, pessoal, porque quando um bolo pede uma xícara de. De açúcar, eu não coloco ela toda, porque até então também fica muito enjoativo, coisa muito doce, né? Aí fica ruim. E vou colocar também... Tenho manteiga? Tenho, mas eu vou fazer com óleo, tá? Vou colocar aqui meia xícara de óleo. Tudo dentro do liquidificador. E... Tem leite? Tenho leite também, mas como eu falei que é um bolo econômico, né? Eu vou colocar aqui, ó, 240 ml de água, tá? Ah, mas eu quero colocar uma essência. Pode colocar, se não tiver também, não coloca. Eu vou colocar aqui, é, essência de baunilha, tá? Eu vou tá colocando colher mesmo normal, tá, gente? De Baunilha. Tá ótimo E vou tá batendo tudo isso Tá? Aí pessoal, aqui Na minha bacia Aqui eu coloquei Três xícaras Duas xícaras e meia de Perdão, duas xícaras e meia de Trigo, tá bom? E bati todos aqueles ingredientes que eu te falei aí, os três ovos, a meia xícara de açúcar, a meia xícara de óleo E com a essência de baunilha e 240 ml de água, coloquei tudo aqui nessa base, no liquidificador e bati, ó Você bate aí por cinco minutos, tá? Porque... É bom para não ficar com gosto de ovos, tá bom? E daí você junta tudo, bateu, ficou ótimo, tá bom? Aí o que que eu vou fazer? A minha, aqui também, a minha massa, ela já é fermentada, tá? Eu vou tá, tudo que eu bati, eu vou tá jogando aqui dentro do... Da massa, olha só Lembrando que eu já estou com o meu forno a 180 graus já aquecido, tá bom? E a minha forma de 20 por 8 já enfarinhada E vou ó, misturar tudo isso aqui Então pessoal, a massa já está aqui, ó, Na forma Agora a gente só vai levar pro forno, tá bem? Aí quando tiver assado, prontinho, eu mostro pra vocês. Tá? No forno 180 graus, já aqui dentro. Então é só esperar o um momento. Até lá. E aí pessoal, já estou aqui no meu ateliê. Gente, olha só as estampas. Desses vestidos, dos quais eu estou fazendo. Estampas florais, muito bonito mesmo. Olha só. São 150 peças, tem mais ali na máquina. Aí tem mais 111 peças para estar tá montando tudo isso. Aqui na minha interlock, para passar... É... O elástico, né? E tá rebatendo aqui na minha reta. Olha só ali no canto. Tanto de peça que tem para fazer, gente. Ainda, olha. Olha só esta maravilha. Gente, agora é hora de lanchar, tá bom? Agora vou estar tá aqui repartindo para vocês verem como que ficou. Tá um cheiro que está vendo. Olha só, que gostosura, olha. Fofinho, fofinho. E é assim, olha só. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado. Que pena que esse aqui é para vocês inscritos, tá? Olha só. <risos> então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? É... Se inscreva no canal, dá lá seu joinha, tá bom? Comenta, compartilha, porque assim você vai estar tá ajudando outras pessoas também, tá? A estar tá fazendo este. Delicioso bolo Olha só, que maravilha, gente Delicioso mesmo Um bolo super econômico, tá? Feito com água e óleo <risos> Muito bom Super fofinho E a receita eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês Eu vou voltar lá para minha sala de costura novamente tá? Lá pro ateliê que ainda tem muita coisa para fazer e eu só vou conseguir terminar mesmo as peças amanhã, tá? Um super beijo para vocês e tudo de bom e até lá. Espero que vocês gostem. Tchau.